Olá a todos! Nesse vídeo eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou demonstrar como se lineariza a equação do modelo RRB e como a gente utiliza os parâmetros definidos, determinados por esse modelo, na estimativa do diâmetro médio de uma distribuição granulométrica. Então, o modelo RRB ele é dado pela equação 4. É um modelo a dois parâmetros parâmetros N e D', são esses parâmetros de ajuste do modelo, quanto que a gente tem D e X, que são parâmetros referentes ao, ao comportamento do nosso particulado. Tá? O D' é, ele tem uma representação, tá? e essa representação é o diâmetro de partícula em que 63,2% da massa de material que a gente está avaliando Refere-se a partículas menores que D'', ou seja, é o diâmetro que uma partícula precisa ter, ou que um grupo de partículas precisa ter, correspondentes a uma fração passante de 0,632, né? ou 63,2%. Pode ser denotado, em alguns casos, por 63,2%. Alguns autores utilizam essa denotação, tá? mas vamos utilizar aqui, no nosso caso, D'. Ah, se a gente tem a gente faz uma análise granulométrica a gente vai obter diferentes valores de x para correspondentes diâmetros de partícula né? ou diâmetro de peneira onde o diâmetro médio da partícula vai ser definido através desses diâmetros de peneira a gente pode fazer um ajuste não linear né? a gente definindo n e definindo d' a gente faz esse ajuste diretamente né? acontece que na prática, é mais simples a gente fazer a linearização desse modelo. Como é que isso é feito? Tá? A gente precisa, a gente tem uma potência aqui. Então, a gente vai precisar, na prática, aplicar a propriedade do log. Tá? Então, fazendo um ajuste, um primeiro ajuste, e aplicando a propriedade do log, a gente vai ter aqui ó, a potência, menos d sobre d' elevado a n, vai descer, e a gente né, entra com o um neperiano, para fazer esse ajuste, tá? A gente tem ainda aqui, ó, aplicando a primeira propriedade, a gente vai ter ainda uma potência, a gente vai precisar ainda reduzir essa potência, mas a gente não pode aplicar diretamente, porque a gente tem um número negativo aqui, tá? O que a gente precisa fazer? A gente vai precisar né, ajustar, né, rearranjar essa equação, de modo que a gente possa aplicar a propriedade do log, como é que isso é feito? Vamos observar que o x é uma fração que varia de 0 a 1. Um. Vamos considerar que o x seja menor do que 1 um e maior do que 0, por exemplo. Se a gente tem um valor entre 0 e 1, um, significa que 1 um menos esse valor vai me dar um número menor que 1. Um, perdão. O neperiano de qualquer número menor que 1 um, vai me dar um valor negativo. E é por isso que a gente tem esse sinal aqui. O que, que a gente vai fazer? A gente vai é, usar um artifício, que é uma forma de a gente eliminar esse sinal negativo. De que forma? 1 um sobre essa função aqui, 1 um sobre 1 um menos x. Quando a gente faz isso, a gente, na prática, vai estar tá convertendo esse valor em um valor maior do que 1. Um, e com isso, a gente vai ter um valor positivo. Tá? Fazendo esse rearranjo, a gente consegue aplicar agora a propriedade do log. Então, a gente fica com n neperiano de d sobre d' tá? é igual ao neperiano do neperiano de 1 sobre 1 menos x. A gente pode ainda abrir essa equação, tá? já que a gente tem n neperiano de d sobre d'. Né, neperiano de D sobre D', é a mesma coisa que neperiano de D menos neperiano de D', só que tudo isso está multiplicado por N. Tá? Então, a gente aqui, fazendo o rearranjo, né, a gente obtém a equação linearizada, onde a gente vai ter o neperiano do neperiano de 1 sobre 1 menos X com uma função linear do neperiano de D. Tá? Então, vai existir a relação entre este termo com o neperiano de D. Na prática, mais uma vez, para diferentes diâmetros de peneira, a gente vai ter diferentes frações passantes de material. Né? A gente tem, com, através desses dados, obter o neperiano de D e o neperiano do neperiano de 1 sobre 1 menos X. Né? Com isso, com essa coluna e com esta coluna, a gente né, pode a fazer um ajuste linear desses dados e obter uma equação que vai ter este comportamento. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, o neperiano de D seria o correspondente X, tá? a gente vai ter esse termo representando né, o coeficiente linear, e o N representando o coeficiente angular, né, de modo grosseiro, se a gente quiser fazer uma comparação. Como é que a gente faz para estimar o D linha? É, a gente pode fazer a estimativa, dependendo da quantidade de pontos que a gente tem, pode até fazer uma interpolação. Só que a gente está querendo obter o valor através do ajuste do modelo. É, a gente vai, o ajuste ele vai me fornecer uma equação onde este valor aqui ó, representa o meu coeficiente é, linear, tá? B. Ou seja, B eu vou ter esse valor. Vai ser me dado um valor correspondente a esse coeficiente linear. N vai ser obtido do ajuste também. Esse valor de N vai ser fornecido. Eu vou ter aqui ó, essa incógnita e essa incógnita aqui. Tá? Se eu tenho B e tenho N, eu consigo determinar o valor de D' através da propriedade do log, tá? diretamente. Obtive o valor de D' ok. Agora, como a gente faz para determinar o diâmetro médio dessa, dessa distribuição? Tá? O modelo ele está relacionado diretamente com a função chamada função gama. E essa função gama ela é tabelada. Para diferentes valores de x, a gente vai ter valores correspondentes à função gama de x. Tá? Só que acontece, muitas vezes a gente obtém valores diferentes desses valores tabelados e a gente precisa fazer uma conversão de base. Tá? O modelo diz que o quê? Que X é igual a 1 menos 1 sobre N. Esse N a gente acabou de determinar no ajuste do modelo, ou seja, eu vou ter este valor. E com o valor de X, a gente determina o valor de gama de X. De que maneira? Vou colocar um exemplo numérico aqui. Vamos supor que a gente fez o ajuste dos dados e a gente obteve um valor de n igual a 2,43. Tá? Bom, como é que a gente faz isso? A gente primeiro calcula o valor de x, né? substituindo n nessa função, a gente obtém, por exemplo, x igual a 0,59 aproximadamente. Se a gente olhar na tabela da função gama, a gente não vai ter a, a, o gama de, a, é, correspondente ao 0,59. A gente vai precisar estimar esse valor com base nos valores que a gente tem na tabela. Tá? Mas a função diz que o gama de x mais 1 é igual a x gama de x. Substituindo o valor que a gente acabou de calcular, o valor de x, tá? a gente vai obter o quê? Gama de 1,59 é igual a 0,59 gama de 0,59. É este o valor que eu estou interessado em descobrir. Tá? Ou seja, aqui eu vou ter gama de 1,59, eu vou na tabela, que varia de 1 a 2. Tá? Então, a gente vai ter o x variando de 1 a 2. Eu peguei apenas um trecho dessa tabela para fazer essa demonstração. Tá? Gama de 1,59 é 0,89242. Substituindo o valor na, na, na equação, a gente encontra o valor correspondente a gama de 0,59, que é 1,516. Com esse valor determinado, eu posso voltar para a equação 6 aqui, ó, substituo aqui na função gama de x, substituo o meu valor do d' que eu acabei de calcular né, antes no slide anterior para obter a estimativa do diâmetro médio de partícula. Tá? Bom, é muito importante que ao final desse procedimento, ou seja, após definição do diâmetro médio, a gente faça uma comparação com o diâmetro médio de, de Salter, o diâmetro de partícula de Salter, né, que é um diâmetro que engloba todas as frações daquele meu grupo de partículas. Né, isso ajuda a dar uma maior confiabilidade né, no meu modelo se as respostas derem é, aproximadamente iguais. Tá, então aqui a gente fecha esse vídeo.